Olha, eu achei que não fosse acontecer, pelo menos não tão cedo, mas rolou um craft nessa nova skin do CSGO adicionada aí na Revolution Case, estranho não ter sido na M4A4, Temucal, que é a skin mais cara da caixa, mas faz um pouco de sentido ter sido na AK Headshot logo depois que a AWP Duality foi adicionada e, basicamente, acabou com as esperanças de craft para Alp, né, porque aquela do Dolores seria bem legal com alguns adesivos azuis, roxos vermelhos, mas essa Alp do poucos adesivos vão ficar bons nessa skin. Bom, vamos pra história. AK Headshot top 1 do mundo com o menor float, acaba de receber uma combinação de 90 mil reais em adesivos holográficos, que vai combinar com a AK porque ela é uma skin holográfica, né? Então assim, já é muita cor, já é muita informação, só a skin em si, mas agora um colecionador chinês, é claro, decidiu pegar o que é a AK Stat Trek Headshot com o menor float do mundo de 0.0009 e aplicar... Quatro adesivos desse daqui, ó. LGB holográfico. Do campeonato que tem os stickers mais caros do mundo Que é o Katowita 2014 E esse é o um novo Craft, mano Ó, Float 0.000 Isso é ok, é ótimo Dependendo onde a AK tá Ela tem uma cor predominante diferente, né? É impossível tá totalmente vermelha a AK Então esse adesivo não vai combinar 100% do tempo Mas o adesivo aplicado é esse aqui É o LGB holográfico Ele custa cerca de 4.400 dólares Isso nos traz a uma Combinação total de 90 mil reais por esses quatro stickers aqui aplicados nessa skin que hoje deve custar aí talvez uns 4 mil reais? Penso eu? Acho que até mais, né, mano? Essa carra de shot aqui. Mas eu tô pensando quanto custaria, talvez, para fazer um contrato de troca para essa skin. Tipo assim, 0.000, 3 pontos depois do zero, né? Ainda não é muita coisa, não deve ser muito caríssima. Talvez uma combinação de 95, quase 100 mil reais, mano. O cara gastou uma nota para fazer essa skin e eu particularmente acho um pouco chato o fato de que o efeito holográfico dela não funciona conforme você vai andando assim né só quando você inspeciona a AK que funciona o efeito holográfico dela partida já começou precisamos de alguns disparos apenas alguns centímetros dos jogadores ha, esta granada pode acabar com esta partida olha só para isso o que está acontecendo ficou sem munições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 essa skin e agora eu espero ver crafts sendo feitos na M4A4 Temucal e na WP Duality, porque essas skins aí prometem, hein? Ah, eu fiz um vídeo já mostrando como ficaria essa skin aqui com 4 Titans, com 4 Power Powers, alguns outros crafts também que poderiam acontecer na AK Headshot com outros adesivos caros. Vou deixar o vídeo indicado para vocês aí, tá? E bom, minhas considerações finais sobre a AK. Eu achei um pouco estranho, talvez seja uma movimentação aí por parte desse colecionador chinês para alavancar o preço do adesivo, já que ele tem uma outra skin no inventário dele que tem 4 LGB biolográficos. E é essa AWP Onitage aqui. E aí, o que, que vocês acham? Será que ele gosta muito mesmo do adesivo? Ou será que ele está com o pensamento de tentar aumentar o preço Dessa belezinha aqui. Porque, querendo ou não, esse aqui é o iBuyPower Budget. Ele custa 10% do preço da iBuyPower, Power e ele tem basicamente a mesma cor, os mesmos efeitos holográficos, né? Só não tem o mesmo formato.